Ai, ai. E aí, meus amiguinhos e minhas amiguinhas? <risos> Bom, perguntinha aqui. Por que todo mundo fala de física quântica e mecânica quântica, mas ninguém sabe explicar de fato o que é? Na verdade, as pessoas que não sabem explicar o que é, tentam. Metaforicamente explicar ideias e conceitos De um tipo de interação pessoal em uma interconexão mediúnica entre os seres esses seres eles tentam explicar certos fenômenos. Que são reais e nutridos. São perceptíveis de maneira sutil. A descoberta de certos padrões dentro da física. Dando origem ao conceito físicos. A conceitos quantizados em quantos de informação e energia esta esta origem é muito distante de princípios mediúnicos mas a grande a grande ideia foi usar a credibilidade da física como subterfúgio para explicar a enorme complexidade da interação mediúnica entre seres singulares e divinos. Explicar a grandiosidade da mente perante a distorcida percepção de seres carentes. Isso é um pouco pesado, mas... Temos fenômenos complexos que não são explicados da noite para o dia. Dependem de muita análise e observação. Dependem de uma explicação em uma linguagem coerente com base na lógica. E nem sempre esta metáfora quântica ou ilusão quântica é o caminho. <risos> Porque se você acha que a força do pensamento cria as coisas E que é a física quântica que faz você criar essas coisas Meu filho ou filha, saia desse, desse momento quântico Saia deste agora De fato, você cotria e cria em comunalidade as coisas. Mas entre a física quântica e a grandiosidade do triar e cotriar divino, temos um enorme abismo. É como se a física quântica fosse um pequeno grão de areia. E o fenômeno interconectado, interdimensionado, multi- ...multicondicionado. A diferença entre o que é percebido e sabido... ...testado, teoricamente explicado... ...e a criação da realidade é gigantesca. Para que nós possamos compreender de fato como criamos a nossa realidade... ...nós precisamos perceber a nossa sutilidade. As nossas configurações e percepções sobre fenômenos palpáveis como nós vivenciamos cada agora como nós percebemos condições e condicionantes previamente sentidas em um sentir que quase sempre é inexplicável mas na verdade é coeso coerente diante da configuração de crenças e visões que o ser tem de sua própria realidade Onde a mente que permeia tudo e todos se expressa por um representante. Tal representante tem uma condição fundamental, mas é único. Mas com uma, uma mente onisciente, onipotente, onipresente, ele tem padrões parecidos. E não é porque um ser sabe ler esses padrões que ele entende de mecânica quântica ou física quântica. Na verdade, ele é um bom leitor de padrões, mas ele pode lhe ajudar, lhe ajudar a perceber um momento angular, equivalente à paz de espírito, que favorece estados ligados aos seus desejos plenos, que não corrompem ou vão contra qualquer tipo de interação social saia dessa posição passiva de explicações simples fáceis para um universo tão grandioso que ainda não foi concebido em uma fração de sua totalidade humildade e paz analisando as pequenas coisas em uma escala pessoal, para na verdade sair dessas ilusões um, e caminhos que buscam explicações parciais. Pegar uma parte que lhe interessa para explicar fenômenos psíquicos é um tipo de mentira. Você pode usar sentidos metafóricos para expressar ideias sem nenhum problema. Liberdade de expressão é um direito humano. Mas existe muito mais entre a física e a matemática. O que foi percebido da física e da matemática. E o ponto singular de expressão humano, ou qualquer ponto singular de expressão, material, Qualquer molécula material, da informação até a matéria, em constante movimento temporal, é enorme. Há uma enorme diferença entre o que foi percebido, o que foi concebido, o que foi matematicamente explicado e o que nós podemos fazer enquanto seres e as potencialidades humanas. Esse áudio não vem para desmistificar qualquer tipo de ideia sobre fenômenos quânticos mas para desmistificar qualquer tipo de explicação com base em conceitos teóricos complexos para sustentar interpretações de seres que, na verdade, são carentes e desejam atenção. Com todo respeito aos seres Vamos nos abraçar e dançar, que é mais bonito do que ficar inventando historinha para ter Ibope. Então, se essa foi a pergunta, essa é a resposta. Beijo na bunda e até a próxima aí, gente. Fica na paz.